Olá pessoal, meu nome é Gabriel Andrade, eu sou jornalista integrante do time de comunicação e marketing do Grupo Comunique-se e o assunto de hoje é um case de sucesso sobre o uso de TV corporativa na comunicação interna. Bora para o vídeo! Hoje vamos apresentar o case de sucesso da Puratos Brasil que usa os serviços da sua TV para comunicação interna com seus colaboradores por meio da solução de TV corporativa. Apuratos é especialista no desenvolvimento de produtos nos setores de panificação, confeitaria e chocolate. Os seus produtos e serviços estão disponíveis em mais de 100 países. E para contar um pouco sobre a experiência com a TV corporativa e o uso da sua TV na comunicação interna, hoje eu irei conversar com a Bianca Teixeira. Ela é analista de comunicação interna da Apurados. Seja bem-vinda, Bianca. Olá, pessoal. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui Entendi. falando com vocês. A gente te agradece a disponibilidade, Bianca. Bom, para a gente começar é, e contextualizar o pessoal né, que nos assiste, você pode contar um pouquinho sobre a história da Apuratos? Quantas unidades vocês te, é, que vocês têm hoje, né? E, e qual o número de colaboradores? Então, a Apuratos é uma multinacional belga, né? Que hoje tem a sede numa cidadezinha próxima a Bruxelas. A gente nasceu lá em 1919 com o Henri Grotes, nosso fundador. E a Purades começou bem pequenininha, na garagem né, de uma casa, e bem familiar, então o Henrique Grotti, o filho dele começaram a desenvolver algumas soluções de panificação e confeitaria, alguns, alguns produtos de matéria-prima né, para os padeiros e confeiteiros na época, e aos pouquinhos o grupo foi crescendo, se expandindo e se tornando o que é hoje, então conforme você comentou na nossa introdução, nós estamos... É, nós oferecemos os nossos produtos e serviços em mais de 100 países. Nós temos cerca de 80 subsidiárias, 61 unidades de produção em 50 países e a gente conta com mais, com mais de 9 mil funcionários aí espalhados pelo mundo. Tudo para a gente poder levar os melhores produtos de panificação, confeitaria e chocolate para os nossos clientes. Né? A gente investe bastante em tecnologia e inovação sempre levando em consideração o sabor dos produtos, a questão de nutrição, que também é muito importante para nós, e buscando atender e auxiliar os nossos clientes, desde o artesão doméstico até grandes indústrias. Né? Então, a gente é uma empresa aí que oferece uma gama grande de produtos, né? como melhoradores de pães, pré-misturas para bolos, caldas, recheios, chocolate. Então, tem uma série de produtos aí que a gente oferece com muita ciência e tecnologia por trás, né? Para a gente poder se destacar e levar as melhores inovações para os nossos clientes. Muito legal. E agora para a gente falar sobre a necessidade né, de vocês procurarem a, a, a solução de TV corporativa. Quais eram os desafios que vocês tinham, Bianca, antes de implantar a TV corporativa? E como surgiu essa ideia? Então, nosso desafio principal era conseguir estabelecer um plano de comunicação que fosse linear e contínuo e que atingisse todos os níveis organizacionais, né? Que a gente conseguisse atingir todos os públicos para poder ter uma comunicação bem alinhada e bem organizada entre todo o time, né? Porque nós temos diferentes públicos aí entre os funcionários, né? Tem a galera mais operacional, que fica lá no chão de fábrica, temos o time administrativo, também tem a equipe de vendas, que fica na rua. Então, são diferentes perfis de públicos. O nosso objetivo... O nosso desafio maior era conseguir alinhar essa comunicação e poder fazer com que a, as informações fossem cascateadas da melhor forma entre os diferentes níveis e áreas. Legal. Imaginando até o, o formato né, de comunicação que vocês têm, como tem comunicação com o escritório, né, pessoas que estão uhum. no computador e também tem pessoas que estão lá na fábrica, na, na, com a mão na massa, vamos dizer assim. né? Então, é querer que vocês passem informações com dicas de segurança, né? informações de produtos, coisas institucionais sobre a empresa, né? E, enfim, é um processo meio padrão, assim, dessa parte da comunicação interna, né? Uhum. É, eu queria saber é, como funciona né, esse processo de atualização da, da TV corporativa de vocês. Os colaboradores eles também participam para para colaborar nessa produção de conteúdo, uhum, com certeza. É, muita coisa a gente produz por aqui mesmo, né? A partir da, do nosso calendário de divulgações, dos nossos temas, a gente organiza a produção de conteúdo, cascateando entre os canais da melhor maneira. Mas muita coisa vem dos funcionários também, né? A gente fala que é uma construção em conjunto. Então, as áreas já sabem que eu sou responsável por essa parte de comunicação. Quando o pessoal quer compartilhar alguma informação, algum projeto, algum alguma ação que eles estão organizando, alguma campanha, eles me procuram, né, os responsáveis, para a gente poder trabalhar nessa comunicação e produzir os conteúdos. E, além disso, eles também participam ativamente, então... É, quando a gente tem algum tema que envolve determinada área, que a gente vê a oportunidade, por exemplo, de fazer um vídeo, né compartilhar as informações em outro formato, os funcionários entram sendo nos nossos personagens e participando junto. Então, recentemente, a gente fez um vídeo para falar um pouquinho mais do nosso canal de indústria, né contar um pouquinho como funciona o trabalho de vendas nesse canal. A gente teve um funcionário participando, então ele gravou com a gente, né a gente fez um roteiro, enfim, um conteúdo bem bacana. Então, os times acabam participando tanto a, é, atrás das câmeras, né, trazendo as informações para a gente poder compartilhar com todo mundo, quanto na frente das câmeras também, como os nossos personagens. Porque a gente acredita que isso gera muita identificação né, e vai influenciando completamente no engajamento do público também. Então, a gente tenta aproveitar essa ferramenta que é tão dinâmica da melhor maneira, né, otimizando bastante essa produção de conteúdo. Legal, Bianca. E a gente sabe da dificuldade, né, que é atingir todos os colaboradores, né, acho que principalmente numa empresa que está num formato híbrido, né, alguns de home office, outros presencialmente, né, e até combater a Rádio Peão, que a gente chama, né, que é a comunicação de um colaborador para o para o outro, né? Mas que muitas das vezes ela é totalmente desalinhada com a comunicação da corporação, né? Acaba Exato. tendo pontos ali que não se ligam, né? E, e acaba tendo uma informação que muitas vezes ela não é verídica. É, para vocês, quais foram os principais resultados alcançados quando vocês centralizaram essa comunicação na TV corporativa? Então, principalmente alinhamento do discurso, né? Fazer com que todos, exatamente, é, e contra essa rádio peão, né? Que a gente estava falando. Então, fazer com que a gente tivesse uma comunicação alinhada entre todo mundo. Levar informação para todo mundo, que é muito importante. Para todo mundo estar sabendo o que está acontecendo na empresa. Quais são as principais ações. É, para que todo mundo fosse atingido, né? Com esse, esse tipo de informação. E a gente notou que isso foi muito funcional. Desde o começo, nós tivemos feedbacks muito muito positivos a respeito da implementação da TV corporativa. Isso teve um impacto muito grande na nossa comunicação interna. Então, a gente percebeu que as pessoas começaram a estar mais informadas, né a terem acesso à informação, a sentirem que fazem, que fazem parte. Então, isso tem uma influência, um, um impacto muito grande na, no sentimento de pertencimento e também engajamento. né porque a partir do momento que as pessoas estão informadas, estão alinhadas sobre o que está acontecendo, naturalmente elas acabam ficando mais engajadas com as próprias ações e campanhas internas, e além dos, das outras coisas que acontecem dentro da empresa. Então, a gente notou um impacto muito positivo no alinhamento de discurso, acesso à informação, nível de comunicação entre os, os diferentes níveis e áreas, a gente percebeu que isso teve um impacto muito, muito positivo. É, é um canal bem elogiado, assim, internamente, o pessoal gosta bastante. Legal, a, a melhor coisa é a gente colocar uma estratégia em prática e ver ela funcionando, né? Exatamente, muito bom. <risos> E até para ajudar outros profissionais, é, Bianca, que pensam, né, estão planejando em implantar também uma TV corporativa onde eles, onde eles trabalham, você tem alguma dica para esse processo de implantação? O que vocês fizeram? Com certeza. Eu acho que a primeira dica é entender o seu público, né? Então, fazer uma, uma pesquisa com o seu público, entender quais são as dores, quais são as necessidades, o que, que funciona, o que não funciona, para que você entenda bem esse seu público interno e conseguir compreender se, de fato, a TV corporativa é a melhor solução para atendê-lo. Se sim, eu acho que vai muito de estruturar um planejamento, né? Ter uma estratégia por trás, como a gente estava comentando. Então, você ter um conteúdo bem objetivo. A gente sabe que não dá para ser muita informação na TV, que é algo mais dinâmico. Então, a gente tem que produzir um conteúdo para aproveitar bem esse canal, que seja bem adequado para esse canal, para que a informação chegue, né? Que atinja o nosso objetivo final, que é levar essa informação para o público. Então, acho que essas são as dicas, assim... Compreender o seu público, fazer essa pesquisa e depois ter toda essa estratégia, esse alinhamento de conteúdo. Né? Eu vejo que é importante é, definir algumas editorias para saber o que comunicar no canal, como comunicar, a questão da identidade visual também, né? porque é um, é um veículo, é um canal de comunicação totalmente visual. né? Então, acho que é muito importante esse ponto também, estar tá bem alinhado para ficar uma coisa bacana e bem estratégica. Legal. É até uma questão de marcar na mente do colaborador, né? Por exemplo, ele vê um conteúdo laranja, ele sabe que tá falando sobre saúde. Ele vê um azul, Exato. ele sabe que tá falando sobre segurança. É, só dele bater o olho, você vai é do interesse dele ele já vai até próximo da TV para saber do conteúdo, né? Isso é muito Exatamente. legal. Exatamente. Exatamente. Isso é importante. Também é, a duração do, de cada um dos conteúdos na TV, né? Não dá para você deixar uma coisa rodando muito tempo porque vai perder o interesse. Trazer conteúdos dinâmicos, nada muito estático, porque é um é um canal que tem um dinamismo incrível, né, e que dá para gente brincar bastante. Então, é, eu acho que são pontos, assim, importantes para levar em consideração na hora de implementar uma TV corporativa. É verdade. Bianca, para a gente finalizar, é, eu queria saber é, de você, né, como uma posição da Puratos, como tem sido essa relação com a sua TV como fornecedora de TV corporativa para vocês, como você enxerga, né, um a tecnologia do produto, a equipe, se você tem algum destaque a fazer, enfim, pode ser totalmente sincera, que é, a gente gosta disso, e também para levar isso a outras pessoas, né, que também pretendem, né, a gente gosta de jogar limpo e levar a estratégia claro. da maneira que ela funciona, sendo realista para o cliente, creio que todo esse processo tenha sido assim com você, né? Sim. Não, é uma relação muito boa, assim, é uma parceria muito bacana que a gente tem. Eu tenho aí quase sete meses de empresa, né, sou novinha, mas... Desde o começo, é, a gente foi construindo uma relação muito positiva com a Lu, assim, muito parceira. A Lu, que é nosso atendimento, está sempre próxima, sempre ajudando. É muito solista, sabe? Eu acho que a gente tem uma comunicação muito bacana. Então, desde o começo, eu fiz um treinamento com vocês para entender bem a ferramenta, entender o passo a passo de como funcionava. E eu acho que todo esse apoio é fundamental, né? Para a gente poder explorar bem a ferramenta, entender o que a gente tem nas mãos e como que a gente pode trabalhar com isso da melhor maneira maneira. Então, é um relacionamento muito bacana, assim, sempre que eu tenho uma dúvida, eu mando para a Lu lá no WhatsApp, eu falo, Lu, me socorre, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo outro, e ela é sempre super solista, quando ela não tem a resposta ali, é, no mesmo momento, ela vai atrás, me ajuda a solucionar, a entender, então, acho que é uma relação muito bacana, é, que eu vejo como muito importante, né, para a gente poder construir aí uma comunicação pela TV corporativa cada vez mais eficiente. E o software, eu gosto bastante também, do software de vocês. Eu acho que tem é, várias é, soluções, né? Ele é bem versátil, dá para a gente inserir uma série de conteúdos. Então, é, não só as informações da empresa, né? O, o, a comunicação de, que a gente acaba circulando da própria puratos mas também vocês trazem alguns conteúdos in, é, externos. Então, notícias, destaques em música, esporte. A gente tem essas editorias, essas opções para poder deixar o canal mais atrativo. Então, eu vejo isso como um ponto muito positivo, acho muito bacana ter esse conteúdo, porque eu acredito que fica mais variado, né? E, e ele é bem fácil de mexer, assim, o sistema. No começo, lógico, né, que eu tinha umas travinhas, ainda não conhecia, mas aos pouquinhos você vai vendo que ele é bem dinâmico, é, é bem intuitivo, e dá para a gente explorar as funções de uma maneira muito positiva. Então, eu vejo como uma solução muito bacana. Legal, é muito bom quando a gente vê uma parceria fluindo bem, né, de forma Sim. leve e dando os bons resultados, né? Modéstia à parte, a Luana realmente ela é uma baita profissional, é, tanto externamente né? para os clientes também, ela ajuda muito a gente aqui quando a gente precisa de uma coisa interna. Fica até a consideração aí, Lu, um grande abraço para você. É isso aí. E... Um abraço para a Lu. <risos> <risos> e Bianca, agradeço muito pelo seu tempo é, por ter disponibilizado, né, para conversar e falar um pouquinho sobre a experiência de vocês com a sua TV. E pode contar com a gente aí para o que vocês precisarem. Essa parceria tem tudo para continuar firme e forte aí, dando muito mais resultados para vocês e também para nós, né? A consequência do, do resultado de vocês é o, é o nosso também. Ah, perfeito. Muito obrigada pela parceria e pelo convite de vocês. Vamos juntos aí continuar a produzir uma história muito bacana, cheia de conteúdo legal. Obrigada, viu, Show. pessoal, pela parceria e pelo convite para estar aqui com vocês hoje. E você, que assim como apurados, também deseja impulsionar os seus resultados de comunicação interna por meio da TV corporativa, é só acessar o link que está aqui na descrição que um dos nossos especialistas entrará em contato com você. Quem sabe o próximo case não pode ser da sua empresa, não é mesmo? Se gostar do vídeo, também não esqueça de se inscrever no canal, deixe o um like para ajudar no engajamento e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade no canal. Até a próxima!